Menina, para de insistir nesse boy achando que ele vai mudar porque ele não vai. Você já deu 500 chances e ele não mudou. Acha mesmo que ele vai mudar agora? Não? Não, você acha mesmo. Olha, eu fico muito puta com essas coisas. não gosto de ser repetitiva, mas o Halloween já passou, amiga. Então tira essa máscara de trouxa, pelo amor de Jeová. E acredite, se trair a primeira vez, vai trair a segunda também. palavra corna começa com C de continuação. Queridas, trair não é só beijar na boca ou ir pra cama, não. Trair é não ter caráter, é não ser transparente, é jogar sujo. É flertar quando você é comprometido, é conversar e depois apagar as conversas. É destruir o sentimento mais lindo que uma pessoa pode depositar em você. Trair é quebrar a confiança. E confiança só se tem uma vez. Mas ainda tem mulheres que aceitam isso. Tem tenho uma amiga, não vou explanar o nome dela aqui de novo, mas o namorado dela pinta e borda, faz o que quer é da vida, nem parece que namora. Fala que vai dormir e sai escondido, conversa com outras meninas. E sabe por que ele faz isso? Porque ela perdoa, toda vez. Ele conta uma historinha triste lá, chora, depois ela tá lá, lambendo a bunda dele. Acha que ele vai mudar? Mulheres, nunca dê ao homem a certeza de que ele pode ter você a hora que quiser. Isso é um caminho sem volta. No final de semana eu fui no barzinho porque eu sou rolezeira assumida. Todo final de semana eu tô no fluxo, arrastando a minha poderosa no chão. Quando eu cheguei no rolê, pimba! namorada da minha amiga tava lá. Sozinho com os amigos, pagando de solteiro. Quando me viu, o bichinho ficou até branco. Acho que ele queria acabar um buraco e socar a cabeça dentro. Foi engraçado ver o desespero dele. Mas isso é triste, porque, cara, minha amiga é firmeza, bonita. Não merece isso que ele faz com ela. Na mesma hora, tirei uma fotinha e mandei. Mandei, porque sou dessas, trabalho com provas. Miga, eu vi sua namorada na balada. Imagina, tiro foto e provo que eu vi. Bom, acho que deu certo. Ontem ela me ligou dizendo que largou. Espero que dessa vez ela crie vergonha na cara e seja pra valer. Oremos. Então conselho da Laís Oliveira hoje pra vocês. Posso até estar errada. Que eu tenho certeza que eu não tô errada, que eu nunca tô errada. Primeiramente, me segue no Instagram e no Twitter, arroba Oliveira. Eu posto vários conselhos lá e vocês vão amar, viu? Segundo, mulher. Ficar sozinha é melhor do que ficar com uma pessoa que só traz problemas pra sua vida. Para de ficar dando 500 chances pra mesma pessoa. Às vezes tem outra, esperando só pela primeira pra te fazer feliz. Nossa, tô me sentindo na hoje. Mas é sério, o anterior foi perda de tempo? Vamos amar o próximo. Só assim, Quando eu não acho o homem certo, eu vou me divertindo com os errados. É aquele ditado, só sofre por amor quem não tem uma lista de contatinhos. Então vamos levantar essa cabeça, seguir o baile gostosinho no azeite. E se o baile não brilhar mais, não insista. Lâmpada queimada não se arruma, a gente troca por outra.